Olá, eu sou a Maria do canal Lavavó Maria e hoje vou-vos ensinar como é que eu criei esta foto no Instagram. Quando eu a publiquei eu recebi imensos comentários e imensas mensagens a perguntar que app é que eu tinha utilizado. Como não é uma coisa assim tão simples de usar uma app e clicar no botão e já está, achei que seria mais fácil criar este vídeo para vocês e assim quem queria saber e não perguntou também pode descobrir. Por isso se vocês quiserem ver como é que eu fiz esta foto essa é só mandar assistir e espero que gostem. A coisa mais interessante que eu acho que vocês gostam nesta foto é que tem aquela data e tem aqueles efeitos antigos tumblr que vocês tanto adoram, eu não gosto de usar apenas uma app porque imaginem que eu tire uma foto e fica absolutamente incrível exatamente a foto que eu quero mas eu acho que estas apps criam uns efeitos de luz uns efeitos antigos um efeito mais pobre a minha foto, e assim uma foto perfeita, que eu considerava perfeita, com esses efeitos todos em cima, fica com pouca qualidade e não fica tanto ao meu gosto, com aquele estilo que eu gosto de pôr no meu Instagram, por isso que eu fiz foi utilizar várias apps para ir tudo de acordo com o meu gosto e com as coisas que eu gosto de publicar no meu Instagram, por isso eu vou-vos ensinar que apps é que eu uso. A primeira app que eu uso é o Kodak Pro e o que eu faço com isto é Tirar uma foto, mas tapar a lente para ela ficar um overlay e isso é uma boa forma de vocês criarem um overlay, vocês ficam com o fundo preto e ficam com a data e depois podem colocar em todas as fotos que vocês quiserem. O que eu costumo fazer é tirar várias fotos nesta app, porque esta app também pode criar uns efeitos de luz, por isso que eu faço é criar uma galeria de overlays e... O mais importante é ter uma com a data, mas eu vou criando outras para o caso de precisar de usar para outros momentos, por isso vocês ficam com uma galeria incrível de efeitos, a seguir o que eu faço é ficar na foto que eu quero editar, editar no qualquer ou no Lightroom, ou nos dois, como vocês quiserem, e depois vou ao Pixart e coloco os overlays todos que eu quero por cima. Ou seja, a primeira coisa que eu quero é abrir o PixArt, colocar a minha foto e clicar em adicionar uma nova foto e vou adicionar aquela em que é preta com a data do dia 2 e vocês estão a ver que o fundo fica preto e fica só a data e é aí que anda o botão mesclar. No botão mesclar depois vocês podem clicar no botão tela ou no botão branquear, eu acho que são os que funcionam melhor com as fotos quase todas, por isso vocês veem o que é que é melhor. Caso não funcionar tão bem na vossa foto, vocês só precisam de ir vendo em todos os modos qual é que fica melhor e escolher esse, mas em princípio ou no branquear ou na tela fica perfeito. Ok, a nossa foto já está com o efeito que nós gostamos, com a data que nós queremos e agora vocês podem adicionar aqueles efeitos de ruído e de grão e de riscos e também os efeitos de luz e de cor, se vocês quiserem. Eu já vos fiz um vídeo onde criei assim, um pack super giro para vocês com efeitos de grão e efeitos antigos, por isso eu vou colocar aqui um link para vocês irem descarregar, mas vocês podem usar o Pixar para fazer isto, é só colocar essas imagens por cima, colocar no modo de mesclar que vocês acham que fica melhor, reduzir a opacidade se for preciso, mas claro que vocês também podem usar aplicações como o Filter Loop, tem efeitos gratuitos, super interessantes, tanto de efeitos loucos como de efeitos assim antigos era isso que eu vos queria ensinar hoje, é uma forma bastante simples de vocês colocarem a data mas ter o efeito que vocês querem e não perder a qualidade da vossa foto porque acho que estas apps para Android não funcionam tão bem, eu sei que existem apps para iPhone que são incríveis, mas eu tenho Android e não tenho acesso a essas apps por isso acho que esta é uma forma bastante simples e até rápida de criar a edição que vocês querem espero que vos tenha ajudado de alguma forma prometo -me mandar mensagem e responder a todos os comentários de todas as pessoas que me perguntaram como fazer isto e é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo